Charles Spurgeon disse, ó, oh, sejamos valentes pela verdade num tempo de mentira. Numa época em que a integridade da interpretação e aplicação da palavra de Deus tem sido tão comprometida. Eu quero recomendar o livro do pastor Falei Labati, um dos pastores da minha equipe, responsável pelo ministério de ensino na nossa igreja. O livro Valentes pela Verdade, Vivendo, Anunciando e Defendendo a Verdade Bíblica. O livro não dá apenas a ideia da importância da apologética, da defesa doutrinária, mas nos chama a um compromisso com a verdade. A forma correta de entender, de proclamar e defender a verdade bíblica. A questão não é se Deus precisa disso, a questão é se ele quer que façamos. Esse material com certeza vai te abençoar, vai enriquecer não apenas o seu ministério, mas a sua própria relação com a palavra de Deus.